Bom dia, galerinha! E aí? Beleza? Seguinte! Hoje é dia, festa do Bonfim, tá vendo aí os cavalos, né? Passou agora a boca ali com um bocado de cavalo Festa do Bonfim, tem um cortejo que sai de lá da igreja da Conceição Que fica próximo ao do Lacerda vai até a igreja do Bonfim. Ou seja, um bom pedaço no nosso percurso. Me quebra todo. Festa do Bonfim, Conceição da Praia, que eu, o percurso é é idêntico. Me quebra todo. Aí eu tenho que ir para a BR. E aqui inventar meus caminhos para conseguir chegar no trabalho. Mas tudo bem, a gente não vai reclamar por causa disso não. Tem coisa pior na vida. Qual foi dessa pop aí, vai estar tá com a suspensão estendida. A suspensão não, a balança. Tá comprida? É com a impressão minha. Pra acabar de ficar melhor, o tempo não tá bonito, cara de chuva. aí é por isso que a gente tá sem jaqueta. Mas tá de mochila e a capa de chuva daqui nas costas. Ou seja, boa, a fez tá bonita com, com as amarelas, preta com as amarelas. Vamos lá. Sejamos otimistas e procuremos sempre o lado bom das coisas. velho, Eu quero descer BR. Errou. Porra. Não era para ter entrado por aqui não. Alonguei meu caminho. Nada não, nada não, é bom, é bom. Filma uma região que há muito tempo a gente não, não passava. Essa aqui. Quanto tempo a gente não filma por aqui? Tempo pra caralho. Olha ah, lá, vamos ver como é que tá isso aqui. Eu passei por aqui, foi em... Outubro. 2017. Já estamos em janeiro. Se não me engano. É, é, Já é o que? Já é 10, é, 12 de janeiro de 2018. Eu tô falando data porque os vídeos são registros que ficam guardados. Então. Pode ser que daqui a muitos anos alguém queira consultá-los. Porra, foi janeiro, foi outubro, de que ano? Não sabe? Então vamos dar detalhes, vamos incrementar o log. Pra que fique massa. vamos precisar. É, dá até. Bom, aqui a gente entra. A direita. A direita? Não, a esquerda. Falar, mas não vou fazer isso não. Espera, sinal fechar. Nós já temos muitos problemas com os órgãos de trânsito sem fazer isso. Intermodal Tank Transport TT Ah, porra explode, vai ser cair um, um vagão Desse aí tem, né? Mas como é que sei lá como chama esse quadrado Quem sabe Ah, o cara filmando ali também ó. Uma cgzinha Eu vou tentar alcançá-lo Pô, é pra todo mundo Menos pra mim, velho É merda, né? Você fica aqui no meio da pista esperando que abra a sensação de ela amarrar. Aqui parou. Falta parar pra eles, cara. Pô, que bom que a BR não tá molhada, né? Era a minha preocupação. Porque você sem jaqueta aí você pega todas as partículas de sujeira. Massa, lama. Todo o resíduo da pista que voa vai em você. Eu tava pensando seriamente em colocar capa de chuva, porque vai me proteger pelo menos da sujeira. Samba que passa e acabou voando areia na gente o está uma surra Você não tem noção né? sim rapaz fiz a revisão de 20 mil não exatamente com 20 mil meu crachá está batendo aqui com uma... com uma capacete deixa eu botar para dentro da camisa a carro velocidade a data tá ali e os radares, os radares estão pegando, estejam cientes viu, A radar da BR tá pegando viu. Foi o tempo não pegar ninguém, tá pegando tudo. Mas seu botinho, como é que você sabe, porque chegou lá em casa? O radar clica na frente. Enfim. Tudo bem! Corre! Algumas compras que eu havia feito em dezembro chegaram. Chegou tudo junto. Chegou o C3, chegou o C4, chegou a parafusadeira, chegou o jogo de pneus que eu tinha comprado. o Michelin a Palette de 2 12, o jogo tava por 900 e 98, pegou, Esse fim de semana, coloca no lugar. Agora também trocar o kit. Pois é, tem que trocar o kit. O kit eu já achei de 600. E já achei também de 400, alguma coisa. Mas esse 400 me deixou meio cabreiro, né? Muito baixo. Eu vi que a relação original é de hoje o Didi, quem preferir. Espera aí, vai, deixa eu ver se eu entrar aqui. Calcula rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Rio Vermelho, o Ué, ah. O carro vai ser melhor do que o... E ficar lá para baixo. Tá gravando ainda? Estamos. Na verdade, era pra eu. Ter... Ô <risos> oh, vacilão, era pra você ter pegar a Bonocô. Na Bonocô eu descia. Ai, você. Puta que pariu, tá então, Por isso que eu não. Porque a Bonocô era o caminho óbvio, velho. Por isso que eu não entrei na Bonocô. Agora eu entendi porque eu não fui pela mão no corpo. Eu não gosto desses speed racers. Eita! Ah, vai Tá Achei de cachaça já. Foda daqui é isso, velho. Muita gente bebendo. Hoje é muita gente bebendo. O Salvador tem que ficar na rua em cima polícia, exército, porque é muita gente bebendo a festa do bonfim é só cachaça a parte religiosa começa acho que nove e termina assim que o cortejo chega na igreja tem o culto. E depois é só cachaça. E aí vai até 7 horas da noite, 8 horas da noite. aí seu botine Corre aí, velho. Subo. Porra não, tá me dizendo não vou subir não, velho. Não vou subir não aqui. Nada lá em cima pra mim. Subir só se fosse pra voltar pra casa. Mas não é o, o caso. eu peguei esse retorno e fazer por do meu caminho pro Guatemi. Porque aqui. Pô, oh, dá pra andar, velho. Acho que dá pra andar. Véio. E essa via é apertada. Ó oh, céus, a oh, vida, uma oh, indecisão. Não, meu compadre, não. Ficar competindo agora aqui? Pelo amor de Deus! Porra foda aí quando pega esse cara assim sem pressa. Uns malucos indecisos. Ah, senão não anda. Porra, velho. Tem é assim que se derrubar um. Essa é de maluco. Meus bons Vou meter aqui ah, é, Esse é o cara Vou te seguir não Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa e Mata tu cabula reteiro Vamos pra cá Aqui seria Bonocubo Bono não Mata tu de brotas Subo Subia né Não não não Não, não seria Não seria bom, não sei O que é Beagle? Muita calma nesta hora Porque tem muita gente A faixa é que É a associação de capoeira é mototáxi os ganhar dinheiro, viu? Hoje é dia Quem se ajustou com a nova legislação que tem que botar moto amarela, capacete amarelo com o número da moto, placa vermelha, deu bem. É fácil de você limpar um corredor ficar limpinho Tudo livre Bom Fim do trânsito Fim do tráfego